Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, seu Canho Nobre. Galera, foi confirmado aí em entrevista recente o que algumas pessoas já haviam percebido né, no trailer de God of War: que o nosso querido Kratos terá diferentes opções defensivas por conta dos diversos escudos que o personagem irá utilizar. Sim, nós vimos dois escudos diferentes aí no trailer, que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho, mas de acordo com Eric Williams e Cory Barlog, em uma entrevista recente aí pro canal John Ford. Nós teremos diversas opções de escudo, ou seja, me parece que não irá se limitar apenas a esses dois tipos que foram mostrados no trailer e eu gostaria de aproveitar aqui esse espaço para poder agradecer o meu brother Kalil lá do canal Gamer Liu Games, pois foi ele que tinha me mandado o link dessa entrevista cara e possibilitou gravar esse vídeo aqui com essas novas informações para vocês então acessem lá o canal Gamer Liu Games que tá fazendo conteúdo ó Lindo, maravilhoso, Supimpa, é um brother, irmão do coração aqui do canal Meia Lua também. E não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, antes da gente entrar nos pormenores ali da entrevista, vamos só relembrar aqui alguns pontos do trailer do God of War Ragnarok, que é este momento específico aqui, onde nós vemos o Kratos levantando um escudo diferente, né? Primeiro, vamos lá, vamos dar uma contextualizada na parada aqui, ó. A gente tá aqui em 2 minutos e 30, né? Aqui no início, quando ele tá enfrentando a Freia, a gente vê que ele tá com o escudo redondo que nós conhecemos lá do primeiro jogo, né? Deixa eu até passar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Beleza, ó. Esse daqui é o escudo redondo que a gente normalmente utiliza lá mesmo no God of War 2018. E aqui um pouco mais para frente, ó, quando ele vai utilizar o escudo novamente contra os inimigos, é possível ver que ele tá com o escudo em um formato diferente e ele também tem uma habilidade única nesse escudo aqui como vocês podem ver, tá até brilhando aqui para poder dar o impacto que acontece quando ele bate o escudo no chão isso aqui é uma espécie de poder especial assim como ele tem no machado quando a gente coloca as runas e tudo mais ali, né? para poder deixá-lo mais forte e ativar novos tipos de habilidades também e um pouco mais para frente aqui, ó no próximo frame, na real é possível ver quando ele dá um parry um escudo diferente também, em um formato diferente. Então. Neste trailer aqui de God of War Ragnarok, nós podemos ver sim, dois tipos de escudo diferentes, além do padrão que é o redondo que a gente utiliza lá, e irá conferir pro Kratos habilidades diferentes como a gente pôde ver nesse escudo aqui ó, nesse num formato mais retangular por conta dessa runa, então interessante cara, porque eles vão adicionar opções aí de escudo para nós, e se vocês se lembrarem bem, as opções de bater com a mão e com o escudo são aquelas que ajudam a atordoar os inimigos pro Kratos ir lá e fazer fazer a execução, matá-los de uma forma mais criativa, vamos dizer assim, que só o Kratos sabe fazer. E aí, cara, em uma entrevista recente lá no canal do John Ford, que o nosso querido Calilzera mandou pra eu ver aí, né, pra poder assistir, ele tá lá conversando com Eric Williams e o Cory Barlog, e ele menciona essa questão dos escudos diferentes que o Kratos tá utilizando nesse trailer, entendeu? E eles prontamente falam, tipo, pô... Sério que vocês perceberam isso e tudo mais A gente queria que passasse meio que despercebido mas a galera na internet, meus amigos Os olhos ali, ó, de águia Eles não deixam esses tipos de detalhes passarem E quando perguntado sobre esses diferentes escudos, né O Eric Williams prontamente responde que Eles não querem entrar muito em detalhes para poder deixar pra gente descobrir Quando a gente estiver jogando, de fato, o God of War Ragnarok Mas ele afirma, sim, que o Kratos Terá diferentes tipos de escudo Pra poder proporcioná-lo ali Diferentes opções diferentes defensivas também enfrentando seus inimigos isso no meu entender na minha interpretação quer dizer que nós teremos mais escudos diferentes eu acho que não vão ser apenas os dois que foram mostrados ali não entendeu ainda mais com a inserção do darling que é o ferreiro né que a gente vê o anão ali que deve ajudá o sim de alguma forma forjando armas especiais mais poderosa e tudo mais, eu acredito que ele vai ter uma participação bem legal nisso daí, pois ele deve construir armas mais poderosas para o nosso querido Kratão aí enfrentar os seus inimigos, cara. E aí, continuando ali, né, na fala do Eric Williams, ele comenta que a ideia deles no gameplay do God of War Ragnarok, inclusive com essa questão dos escudos que eles mostraram para nós, é dar aos jogadores diferentes formas de se expressar em termos de montar o seu próprio Kratos. Ou seja, a gente já tinha uma certa variedade de builds que a gente podia fazer no God of War 2018, né? Tanto builds que proporcionavam mais força para o Kratos. Outras que proporcionavam mais defesa, outras que favoreciam mais a força dos seus ataques rúnicos, a sorte para você encontrar itens diferentes ali no cenário, mais poderosos do que a gente tava utilizando. Então parece que isso, de acordo com o que o Eric Williams falou nessa entrevista, né, vai ser amplificado no God of War Ragnarok. E ele fala sim que isso irá se estender para além dos escudos, entendeu? Eles vão dar essas opções para diferentes equipamentos que o personagem vai utilizar também. Então isso é uma coisa bem interessante a galera que tava principalmente principalmente preocupada aí com o gameplay ser mais do mesmo, né? Tá aí o Eric Williams e o Corey Barlock nessa entrevista desse canal aí, confirmando que nós vamos ter sim diferentes opções de combate pro Kratos em termos de defesa também. E isso deve ser bem interessante porque a gente vai ter uma variedade de inimigos boa também e que irão reagir de maneiras diferentes ao gameplay do Atreus e do Kratos, conforme já confirmaram para nós, porque Assim como o Kratos e o Atreus evoluíram Os inimigos também irão evoluir Então não vai ser tão fácil assim a gente sobrepujar os inimigos E essas opções aí vão ser legais pra gente poder lidar com essas novas habilidades Que esses inimigos terão também, muito provavelmente E com base nessas informações, cara Dos diferentes escudos que nós vamos ter de opções defensivas Eu fico imaginando nas opções ofensivas também Com base nas armas que a gente utiliza A gente já viu que o Kratos vai utilizar as lâminas do caos E também o seu machado característico aí do God of War 2018 e eles disseram que vamos ter armas clássicas retornando também Eu imagino algumas da mitologia grega dos God of Wars clássicos aí retornando e tudo mais Quem sabe até mesmo uma lâmina do Olimpo, mano Nossa, seria muito da hora Se ele conseguisse de alguma forma pegar essa lâmina novamente Ou algumas outras armas conhecidas, né Como os punhos de Hércules que tem aquela face de leão Uh, as correntes de Hades também eram uma arma que eu gostava muito de utilizar. Não sei como eles poderiam encaixar isso no novo God of War, mas quem sabe, né, mano? Além de armas inéditas aí que a gente pode esperar ver. Eu acredito que isso vai acontecer pra nós também. Dessa forma, cara... A dinâmica de gameplay desse jogo, eu acho que vai ser ainda mais gostosa e divertida do que no God of War 2018. Para trazer pra gente ainda mais brutalidade no combate. Ver o Kratos ali dizimando seus inimigos e novas opções de finalização para a gente poder ver também. Mais cinemático, mais bonito, né? Assim, eu só sei que eu tô muito ansioso, cara. E espero aí, vou ficar de olho, né? Por mais informações de God of War Ragnarok para poder trazer aqui pro canal e deixá-los muito bem informados. Viu, pessoal? Queria agradecer. Aqui de mão também o apoio que vocês estão dando nos vídeos de God of War. É muito importante isso, cara. Porque a gente tá gostando demais de trazer uma cobertura desse jogo pra vocês. Estamos muito hypados. Então, deixa o seu likezinho aí, meus amigos. Compartilhem esse vídeo com os seus colegas também aí que gostam de God of War, que gostam desse tipo de jogo, na real, né? E se inscrevam também é muito importante para a gente poder. Alcançar um público cada vez maior aqui Pra gente continuar nosso trabalho no YouTube Ativem esse sininho aí pra não perder a notificação dos próximos vídeos Quando saírem, meus amigos A gente vai ficando por aqui Deixem embaixo o que vocês acham Importante também Acerca dessa variedade de escudos que teremos Variedade de opções defensivas também E o que vocês imaginam para opções ofensivas Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí Até mais E fomos, galera!